Tchau, você está no canal Itália com Ana Paula e é aqui nesse canal que você, amante da Itália e da língua italiana, aprende italiano, fica envolvido com a Itália e ganha sua autonomia linguística, ou seja, você ganha sua liberdade para falar italiano, para se comunicar em italiano como você Prefere sem limitações e a gente usa muitos instrumentos para que você chegue nesse seu objetivo e um deles é a música, aqui nesse canal nós temos, já está consagrado esse quadro né, italiano com música, é, por quê? Por vários motivos, principalmente porque... Todo mundo ama música e quando a gente ama uma coisa, a gente costuma usá-la mais vezes. Então, como a gente gosta de música, se a gente gosta de uma música, a gente repete vez após vez, porque a gente ouve muitas vezes, a gente canta junto e por aí vai. Isso ajuda muito não só a memorizar o que você aprende da língua, mas também a fazer com que você desenvolva suas habilidades linguísticas. Só que hoje nós vamos fazer diferente, o quadro italiano com música normalmente pega uma musiquinha italiano e eu uh, mostro para vocês, né, a gente faz uma análise, não uma tradução, mas uma análise de como seria em português. Ok? Hoje nós vamos fazer é, é um vídeo experimental. Eu acho que assim é muito, pode ser muito bom, muito proveitoso. A gente vai pegar uma música em português e transformá-la em italiano. Só que atenção, aqui nós não estamos criando outra música, ou seja, não estarei nem aí <risos> para rima, para nada disso. E atenção também, a gente quando a gente vai, eu, eu vou tentar de modo muito espontâneo trazer para você como se usa falar aqui aquela frase cada verso daquela música como eu diria eu Ana Paula porque a gente sabe que a língua italiana como a língua portuguesa é muito extensa muito rica então assim tem várias maneiras de dizer uma mesma coisa mas assim a gente vai ver aqui como eu diria aqueles versos em italiano, baseado no que? Na minha, não só nos meus estudos de italiano, como na minha experiência aqui, que são 14 anos que moro aqui, então, e que convive, que vivo a Itália e vivo a língua italiana. Então, essa é a proposta do vídeo de hoje, eu acho que pode ser muito, muito, muito proveitoso para você, para o seu aprendizado e desenvolvimento do italiano. Mas antes da gente começar, eu já te digo... Se inscreva no canal, caso não, se, não seja inscrito, me siga nas outras redes sociais também. E caso você esteja decidido a querer iniciar um percurso organizado, um percurso formativo aí na língua italiana, esteja decidido a ganhar a sua autonomia linguística em italiano, eu te convido a dar uma olhada no meu site, italiapanapaula.eu, lá você vai ter uma visão melhor de como você pode chegar nesse objetivo, ok? Então, vamos começar? Ah, a música que eu escolhi é de uma pessoa, de um cantor, que inclusive é muito apreciado aqui pelos italianos. Se eu não me engano, ele tem até ascendência italiana, eu acho que às vezes ele passa tempos aqui na Itália, então ele mora aqui, mora no Brasil. É o Toquinho, e a música é aquela música maravilhosa chamada Aquarela, né? Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. A informação legal é a seguinte, que essa música existe em italiano, existe a versão dessa música em italiano, só que ela não está fiel ao texto em português. Por quê? Porque, como eu disse antes, a música precisa de rimas, né? Então, assim, a entrada todo o enfoque é musical as palavras as frases tiveram que ser mudadas então a gente pode até considerar é, mais para frente uma análise dessa música da versão em italiano para ver o que, que, que ele diz ali em italiano qual que é a diferença notar tá, as diferenças da versão em português então hoje a gente vai pegar a versão original em português e ver como diríamos as, a letra daquela música em italiano. Como eu diria numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo, com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Vamos lá? Ah, e outra coisa também, gente, a gente já vai começar. Eu só queria dizer que se você ama Itália, e você gostaria de se presentear ou presentear alguém com uma super camiseta com alguma frase engraçada, com frase profunda, emotiva, enfim. Tem, tem uma variedade assim imensa na loja do Itália com a Ana Paula, entrega em todo o Brasil com preços bem contidos. Então, depois acabando aqui essa aula, você vai na descrição desse vídeo e entre no link que te leva à loja do Itália com a Ana Paula, ok? Então, agora sim vamos começar essa aula que a primeira o primeiro verso é numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo eu diria isso em italiano da seguinte maneira quando você vai dizer que você vai escrever num papel uma folha se usa dizer su un foglio di carta a preposição su, su seria é, em cima então diria que su um folho. Eu até adicionaria um folho de carta, né, um papel, uma, uma folha de papel, um folho de carta. Qualquer seria o qualsiasi -se. Então, aqui eu poderia dizer ouço um folho de carta qualsiasi-se, ou um qualsiasi folho de carta. Desenho, não preciso dizer io, tá? Posso, posso, como é no português, né? A gente pode usar outro nome, mas não necessariamente precisa. Por quê? Porque o verbo já diz, né, desenho e eu desenho, o verbo desenhar e desenhar, né, já, já, já demonstra que se trata da primeira pessoa, eu. Então, sou um folho de carta qualsiasi se desenho um sole giallo, amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo, eu diria assim, e com cinco é o sei, rete, reta, em italiano é reta, dois t's daquele meio segundinho a mais ali na pronúncia do t, reta, ok? É reforçado, né? Visto que é duplo, é assim que funciona a consoante dupla no italiano. No plural, as palavras femininas que terminam com a tal, quando vão ao plural vão terminar com e. Não tem esse negócio de s no italiano. Então, una retta, due rette. Então, e con cinque sei rette è é facile fare un castello. Ó, e con cinque Olha a pronúncia do C aqui. O Sei Terete. É fácil fare um castelo. Eu poderia dizer aqui, em vez do fare, é fácil desenhar. Desenhar um castelo. E com ser rete, é fácil fazer um castelo com um lápis em torno da mão e me dou uma luva eu diria assim com la maquita olha só maquita é lápis com a maquita em torno da mão e me dou um guanto um guanto é uma luva um guanto é, vamos lá ok. vamos já vou, vamos refletir sobre isso daqui a pouquinho ó, com a maquita Intorno torno la mano me do um guanto, guanto é, um, é uma luva só, mas é muito usado guanqui, porque normalmente a gente tem duas mãos, então por exemplo quando a gente vai comprar é, luvas ou quando a gente precisa de luvas, a gente usa falar no plural, luvas, mas logicamente neste caso como ele desenha, faz o desenho da mão dele, de uma mão, então, é um guanto. Ah, devo comprar um paio de guanti, me serve, me, me serve um paio de guanti. Normalmente se usa guanti no plural, lembra que eu falei antes sobre o plural de palavra feminina terminada com A, que termina com E, não tem nada de S, então era reta, rete, certo? No plural. Aqui, guanto é palavra masculina. A palavra masculina que termina com O, quando vai ao plural, vai terminar com I. Então, seria, olha aqui, seria igual que as luvas, se estivesse no plural, igual que. E se faço chover com dois riscos, tenho um guarda-chuva. Em italiano direi, e se faccio piovere com due rete ou com due righe, ou um ombrello? E se faccio piovere com due righe. Eu diria mais assim, ó, no futuro, em vez de ou no ombrello, tenho um guarda-chuva, né? Ou um ombrello. Eu diria mais, esse faccio piovere com duas righe. Eu diria no futuro, terei. Io avrò. Então, io, ó, oh, é eu tenho. O nombrelo, tenho um guarda-chuva. E eu avrò o ombrello eu terei um guarda-chuva. Eu usaria mais aqui em italiano, se eu tivesse que falar isso, se não fosse música e tudo mais, eu usaria, eu usaria avrò no futuro. E aí, disse: um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel. Como eu digo pinguinho de tinta? Olha só. Pinguinho, pedacinho, quando é algo pequenininho, né? Quando usamos no diminutivo. No italiano, tem várias formas. Mas normalmente termina com ino ou ina. Então aqui eu diria: se um pinguinho de tinta. Se. Se. Se una gocciolina. É una go, goccia. Gotcha é uma gota. Uma gocciolina é uma gotinha. Se uma gocciolina de vernice, de tinta, olha o som do C. Se uma gocciolina de vernice, cai num pedacinho azul do papel, cade. Su, um pezzequino, olha aqui. Pezzequino, pezzo. Pezzequino é o diminutivo. Pezzequino, blue. Uh, del folio. Num instante, imagina uma linda gaivota voar no céu. Num instante. e Inunáquimo. Inunáquimo vai ser muito comum quando alguém pedir para você aguardar um momento, aguardar um instante. É unáquimo, por favor. Só no náquimo. É, atenda o náquimo. Espere um instante, espere um pouco. Ok? Então, inunáquimo. IMAGINO fica quase a mesma coisa, sílaba tônica, só a sílaba forte, a pronúncia é diferente, né? Tem dois M's ali, aquela pegadinha mais um M, então é IMAGINO. E no attimo, IMAGINO, uma linda gaivota voar no céu, como é gaivota em italiano? É masculino, é GABBIANO, então sarebbe, seria, um gabbiano ou um belíssimo gabbiano, volare nel cielo. Se uma gocciolina de verniz cade cada um pezzequino blu del folho e num attimo imagino um bel gabbiano gaivota volare nel cielo. Agora aqui ele diz vai vo vai voando, contornando a imensa curva norte-sul. Vai voando não é algo que a gente costuma dizer em italiano. Vá volando, porque está falando do gabbiano. Então eu diria aqui vola, vola. Tudo bem que eu não estou fazendo música aqui, a gente não tá nem aí para rima, né? Vola, eu, eu, eu não sei porque eu quero colocar duas vezes. Vola, e vola, Gabiano, e Bel Gabiano, vola contornando a imensa curva norte-sul, adirando limensa. Ó, a imensa é limensa, esse L com apóstrofo, porque a palavra é imensa começa por. Vogal, então não fica lá imensa, aquele a vai embora para ter uma. A língua italiana é muito sonora, então ela fica limensa, pra, parece uma palavra só, limensa, mas não é, é a imensa. É, é, é justo por uma questão de sonoridade mesmo. Então, vola, vola, adirando limensa, curva é curva mesmo, norte e sul, norte é nord, nord. Atenção a pronúncia, são poucas as palavras que terminam com consoante, mas se terminam com consoante, eles não tendem a colocar uma vogal como a gente tende a colocar, né? McDonald's, eles não fazem isso, McDonald's. Termina com D, Nord, Nord, não, não tentam colocar o Nord, Nord, tá? Então é, é vola vola, adirando, imensa curva, Nord, Sud vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul, uh, vado insieme adesso, por quê? Porque é masculino, né? Poderia dizer lui, mas lui é mais para pessoa, aqui a gente está falando de gabiano, masculino, um animal, uma ave, não? Então, aqui, vado insieme adesso, viajando, Havaí, no italiano, fica como na língua original, eles dizem Hawaii, Hawaii, vado em Ciemi adesso viajando, lauai, o Havaí. Ah, Mona Paula, mas não começa por vogal, começa por H, desde quando o H é vogal, H não é vogal, mas H é, é muda. Como no português, também no italiano. Então, o que importa? Quando decidiram que, que os artigos funcionariam dessa maneira, antes de palavras, né, antes de vogais, não decidiram porque queriam complicar ou queriam fazer quem sabe o quê. Mas decidiram por causa do quê? Falei antes, do som. Se a Y tem esse som que é do A no começo, não importa se tem o um H antes. Se diz a I, o H é mudo em italiano então o artigo é, é aquele não fica luauai não fica assim fica lauai tá vai em cima desse viajando lauai Pequino o istambul pequim Pequino. olha o som aqui do C CHI Pequino. se não tivesse o H seria Pequino. lembra som do ti, que a gente já viu em outras palavras aí, mas para dar esse som duro, no ti, ou no t, se coloca o H no meio, entre o ti e o ti, então fica pequeno. Vado em cima so, viajando, lá pequeno não ficou musical por nada nesse mundo, oi, Istambul. Continuando. Pinto um barco à vela branco navegando, pinto um barco à vela branco navegando, como eu diria isso em italiano? Pintar, em italiano como que é? Pintare, não, é colorare, então como fica? Eu pinto e eu coloro, então, um barco à vela branco navegando, barco em italiano é feminino, então é una barca, uma barca a vela, igual, uma barca a vela, bianca, navegar é navegar, então aqui é navegando, é com um i, então coloro, uma barca a vela, bianca, navegando, é tanto céu e mar, num beijo azul, é tanto, cielo, é palavra conhecida aí, né? Cartão, cielo, cielo, cielo, céu, cielo, é tanto cielo, é, é tanto cielo, e mare, e num bajo blu, é tanto cielo e mare, e num bajo blu. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, como se diz entre em italiano? Entre uma coisa e outra se diz tra ou fra igual a gosto do cliente pode usar o tra ou fra claramente em certas ocasiões é mais usado um ou outro mas significa a mesma coisa então eu diria que entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grená tra le nuvole. olha aqui não é nuvole é nuvole tra le nuvole vem surgindo esse vem surgindo Significa, né? Começa a aparecer então, no italiano eu diria: inicia a dar parire, um lindo avião, rosa e grenar, um bellaereo. rosa e grenar. Seria o rosso granata, pode-se dizer só granata. Color granada, sim, mas eu diria rosso granada. Tra le nuvole, inizia da parir um belo aéreo, rosa e rosso granada. Tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Tudo. Tudo torno, tudo em volta, tudo atorno. Colorindo com suas luzes a piscar, como que é colorir? Colorare, não então seria tudo torno, colorando, colorando, com le sue, lute, esse é o terceiro caso de é, como fica um substantivo no plural, nós vimos lá no começo, reta, quando é o plural, sem s, rete, feminino, terminando com a, masculino, eu não lembro o que, que a gente viu, Digamos, beijo, né, que a gente viu antes, bate. masculina, a palavra masculina terminando com o, quando vai é ao plural vai terminar com i, um bacho, dois, bate. Aqui, luzes, como é luz no singular? É luce, então o que acontece com a palavra que termina com e? Não importa se é masculina ou feminina, no caso de luz, é feminina, la luce, mas tem palavras masculinas também que terminam com e. Não importa se é masculina ou feminina, foi ao plural, aquela palavra vai terminar com i. Então, la luce, le luci. Ok? Então aqui, tudo torno, colorando, com le sue luci a, é, a lampeggiare. Tô bem fiel aqui ao, ao texto, hein? A lampeggiare. Basta imaginar que ele está partindo, sereno, indo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Como dizer, basta imaginar que ele está partindo? Basta imaginar que aéreo está partendo. Partire, quando você, um, quando está no gerúndio, os verbos que terminam com ire, aí, quando vão lá o gerúndio, vão terminar com endo, não com indo. Então, ó, ficaria assim, ó. Basta imaginar, basta imaginar que sta partendo. A gente está falando de que cosa? Del aéreo, aéreo sta partendo. Sereno, indo, sereno, indo, seria indo embora, né? andando via, andando via, e se a gente quiser, ele vai pousar, esse noi, a gente, nós, esse noi, precisa dizer? Não, então não vou dizer, mas poderia, poderia, então esse noi vogliamo, ou simplesmente se vogliamo, ele vai pousar, como é pousar? Aterrare, então Aterá. E se volhamos, Basta imaginar é, que está partendo sereno, andando via, e se a aterrerá. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, como a gente dizia mesmo, numa folha qualquer. A gente vai desenhar numa folha, sobre uma folha, certo? Então, ó, su um folho qualsiasi ou sum, qualsiasi folho eu desenho um navio de partida precisa dizer não precisa desenho olha aqui o Gene daquele som do nosso NH então eu desenho eu desenho um navio de partida uma nave lembra que é feminino um, um, um barco é uma barca um navio é uma nave, uma nave em partenza, em partenza seria partindo né, seria uma nave de partenza, é então, um navio de partida, eu diria uma nave em partenza, tá, ah, nave em partenza. Com alguns bons amigos, olha que interessante essa música, tem muitas, muitos, muitas palavras relativas à viagem e tudo, né? É bem interessante, a gente viu viajar, a gente viu partença, partida, é, nave, barca, aéreo, que interessante, né? Olha aqui, fica então, assista até o final, porque é muito rica essa aula, muito, muito rica. Como eu diria, com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida. Eu poderia dizer assim, ó, con alcuni buoni amici, con alcuni buoni amici. Mas eu, Ana Paula, seria igual dizer con alcuni buoni amici, mas eu diria con qualche buon amigo. Qualquer e alcu alcuni são palavras sinônimas. Quando você diz qualquer, que a gente tendencialmente diria qualquer, alcuni. Qualquer significa alguns, ok? Só que quando você usa alcune todo o resto vai ao plural também. Alcuni, buoni, amiti. Quando você usa qualquer, não importa se quer dizer alguns, mas você usa no singular. Então, aqui ó, com qualquer buon amigo, a mesma coisa é exatamente igual a con alcune, buoni amiche, é, é exatamente dizer, é igual dizer con é idêntica a frase, isso quer dizer com alguns bons amigos, só que lembrando, quando você usa qualquer, todo o restante vai, fica no singular, por outro lado, quando você usa alcune, uh, o alcune, o restante, concorda e vai ao, ao plural, tá bom? Qualquer singular, alcune, plural, o restante da frase, né? Então, eu diria aqui, ó, com alguns bons amigos, com qualquer bom amigo, bebendo. É, beber se diz bere, só que ele é um verbo irregular, então não é io bero, não, é io bevo. Então, aqui fica bebendo, então é io bevo, tu beve, lui o lei beve. Neste caso, bebendo fica bebendo. Bebendo, de bem com a vida é uma expressão em português. Não tem no italiano, é, di bene con la vita. Não existe isso, não existe essa expressão. Mas, eu diria, de bem com a vida é quando a gente tá alegre, quando a gente tá feliz, quando a gente não está preocupado, despreocupado, né? Então, eu diria aqui, ó, spensierati, spensierati, é despreocupado, senza pensieri, sem preocupações, e felice com qualquer bom amigo, bebendo, pensará que é feliz. Podes poder usar também em paz com a vida. Tradução literal é em, é, de, é em paz com a vida, em paz com a vida. Mas eu, Ana Paula, diria com qualquer bom amigo, bebendo, pensará que é feliz. E aqui, de uma América a outra, eu consigo passar em um segundo. Eu diria assim, olha, no italiano, quando existe um ponto de partida, a preposição que a gente usa é DA, tá bom? Então, DA UNA AMÉRICA, é um ponto de partida. DA QUESTA AMÉRICA all'altra ok? Então, é DA UNA AMÉRICA, UNA AMÉRICA, A até a outra, A L'ALTRA. Uh, io riesco ad arrivare, a chegar, eu vou usar chegar, não passar, eu acho que ficaria melhor, então, seria passar, seria passar, mas eu, eu acho que aqui fica melhor chegar, né, da a l'altra, eu riesco ad arrivare, e nunca. Segundo, segundo, com o C, segundo, ok? Segundo, secondo, giro um simples compasso e num círculo eu faço o um mundo. É, girar é girar, é só a pronúncia do G que é explosivinha, então ó, girar, então eu giro, eu giro, de, essa é a pronúncia do G, ok? Recomando, não do D. D, di, tá bom? Aqui o caso é G, girare, eu giro. Giro um simples compasso, em um círculo eu faço um mundo, giro, um semplice compasso, igual. E in um cerchio, pode ser circolo, pode, mas eu diria aqui em um cerchio, é, faccio il mondo. Giro um semplice compasso e em um cerco faço o mundo, com um cerco, com um círculo, em um ou com. Giro um semplice compasso e com um cerco, eu diria com, com um cerchio faço o mundo. Aí continua, um menino caminha e caminhando chega num muro. Como é menino? Essa você sabe. Isso! Bambino. Então, ó. Um bambino. Como é caminhar? Camina. Camina. Dois M's. Um bambino camina e caminhando. Como é? Caminhando. E caminhando. Chega, como a gente viu aqui, como é chega. Lembra, ó? Arrivare. Então, il bambino. Arriva, io arrivo, tu arrivi, terminando con i, e lui il bambino arriva, intanto un bambino cammina e camminando arriva. Ad un muro. Ad un muro. E lì, logo in fronte a esperar che la gente, il futuro sta. E lì, e lì, logo in fronte. Proprio lì davanti, proprio davanti, lì proprio davanti, a esperar pela gente o futuro está. Ad aspettare, esse pela gente, o que significa na música, na sua opinião, por nós ou pelas pessoas? Porque em italiano tem a diferença também. Ó, oh, vamos dizer que é pelas pessoas, a esperar pelas pessoas, pela gente, não por nós, pelas pessoas a esperar pela gente no italiano em italiano ficaria assim, ele proprio davante, ad aspettare, la gente, c'è il futuro, está, né? C'è, tem o um futuro, seria, c'è il futuro. Se, si, se, si, esse agente se referisse a nós, ficaria assim, ó, ele próprio davante, ad aspettar esse ci, aqui, aspettar esse ti significa a noi, a esperar-nos, esse ti seria esse nós esperar-nos, ok? Pronto, <risos> consegui, a dar-te. então se for a noi, noi, nós, né, se está esperando pela gente, no sentido de por nós, ficaria a dar-te. se está esperando as pessoas em geral, esperando pela gente, ad aspettare la gente, pode-se dizer assim. C'è é il futuro, o futuro está. C'è é il futuro. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. E o futuro é uma astronave. Em italiano, eu diria, e il futuro, igualzinho, é o astronave Lembra? Eu falei antes de palavra que começa por. Ah, cadê? Eu falei antes de palavra que começa por vogal. Então fica una astronave. Fica una astronave. Parece uma palavra só, mas não é. É o artigo indefinido, una. Só que ali caiu aquele A, então ficou assim: Una astronave in futuro é uma astronave que tentamos pilotar, eu diria que cerchiamo di pilotare. Não tem tempo nem piedade nem tem hora de chegar. Tem duas maneiras de dizer isso aqui em italiano: não tem tempo. Você pode dizer non c'è tempo, non c'è tempo ne pietà. Não c'è tempo ne pietà, non c'è horário per arrivare. Poderia ser dito também de outra maneira, N não tem, eu poderia dizer aqui, ó, sensa, né, sem. Não tem tempo nem piedade, Senza tempo ne pietà, sem tempo e sem piedade, Senza tempo, senza pietà mas vamos deixar assim, sem pedir licença, muda a nossa vida, sem pedir licença, senza chiedere il permesso, quando você vai entrar numa sala, toc, toc toc licença, certo? em italiano é toc toc, toc. permesso, então sem pedir licença, pedir é chiedere, senza chiedere il permesso, muda a nossa vida, cambia la nossa vida. E depois com vida, falando em vita, falando em vida, oh, você conhece o curso VITA? Vivere em italiano é um acrônimo, tem um significado lindo que é vida, mas... No caso do curso, além desse significado maravilhoso, que aprender outra língua é também viver outra língua, né? É esse acrônimo, vive, viver em italiano, viver em italiano, essa é a proposta do curso Vita. Se quiser saber como entrar para o curso Vita, o curso mais completo online, 100% online, você acesse italiaconapaula.eu, tá bom? Aqui, senza chiedere o permesso, cambia a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. E depois, te invita, eu, eu diria te invita, nos convida, tá bom? Te invita a ridere, te invita a ridere ou a piangere. Nos convida a rir ou chorar. Senza chiedere o permesso, cambia a nossa vida e depois te invita gente essa parte é muito profunda, né? Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, não é da nossa conta, né? Em italiano, em questa estrada, não nos cabe conhecer, eu diria assim, ó, non ti toca, lembra do nós que é esse ti? Vai aí, captando a mensagem, vai captando, se ti causa confusão, mas muitas, olha, olha como é simples. Ele tem outros significados também, mas foca aí nesse significado muito utilizado, que é nós, é um pronome, para se referir a noi, a nós. Então, ó, em questa strada, não nos cabe, não te toca, conhecer ou ver o que virá, não te toca, conoscere ou vedere, o que ci será, o que ci sarà o que o que terá, fica mais italiana essa frase dessa maneira, o que sucederá, o que acontecerá, Opa, vocês não estão vendo, pronto, agora vão poder ver, o fim dela, la sua fine, o seu termine, la sua fine. Nessuno sa bene, ninguém sabe bem, nessuno sa bene, ninguém sabe bem ao certo, nessuno sa, eu diria nessuno sa, con certeza, ninguém sabe ao certo, nessuno sa con certeza, quale sarà, quale será la sua fine? La sua fine, nessuno sa con certeza quale será tentando permanecer fiel ao verso, mas ao mesmo tempo fazer algo que fique bom no, ita no italiano falado, não musical, eu diria dessa maneira. E por fim, estamos terminando aqui essa aula, vamos todos numa linda passarela de uma aquarela, que um dia, enfim, descolorirá. Em italiano, vamos todos numa linda passarela de uma aquarela, eu diria. Andiamo tutti insieme, vamos todos juntos, andiamo tutti insieme uh, numa linda passarela su una belíssima ou bella passarela de uma aquarela, di una aquarela é un aquarello, olha só que interessante essa palavra, peraí eu já falo, di un aquarello che un giorno infine si scolorirà Ops. andiamo tutti insieme su una bellissima passerella passarella passerella di un acquerello che un giorno infine si scolorirà scolorire scolorare decolorare sono vari os termos aí. Uh, neste caso, uh, se tratando de um quadro, é uh, preferível se colorir. Uma coisa interessante aí do, do italiano. A música do toquinho é aquarello, aquarello, é aquarela, né, em português, aquarello. Falei, gente, o que, que é isso, aquarello, tá certo, porque eu conheço a palavra por aquarello. Ok? Aí eu fui fazer uma pesquisa e descobri que são sinônimas, então ambas podem ser utilizadas. São 14 anos que eu vivo aqui na Itália, eu posso dizer que eu já ouvi muito mais aquarello, com E. Mas aquarello também é admitido. Ah, e depois, né? Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, como ficaria? Sumfoglio, parecia se. Assim, eu desenho um sol amarelo. Como é amarelo, você lembra? io disegno un sole giallo che si scolorirà né? e con cinque o sei rette è facile fare un castello e con cinque o sei rette è facile fare un castello che scolorirà che si scolorirà. Dopo giro un semplice compasso e un cerchio lo faccio un mondo. Giro un semplice compasso eu faço il mondo esses color irá e assim e assim peraí deixa eu mudar aqui a, a visual só um minuto e assim uhum. nós concluímos a aula de hoje me diga se você gostou dessa modalidade como eu diria isso em italiano em vez de o que significa isso em italiano né com a música do português para o italiano como ficaria é, eu, como professora, digo que todo tipo de aproximação à língua é muito válido. O português é o italiano, o italiano é o português, leitura, filmes, música, gramática, prática que tudo faz parte. Tudo faz parte do conjunto para um aprendizado em que você vai ganhar, assim, a sua autonomia. Não vai ficar naquelas frases prontas, mas você se expõe à língua, mas você tem contato com a língua de todas as formas mas você vai aprender aquela língua e vai ser autônoma naquela língua e falando nisso só antes de concluir já te lembro que já te deixo convite não é inscrito se inscreva no canal me siga nas outras redes sociais dê uma olhadinha no italiagonapaula.eu e veja o que pode ser útil para você para você ganhar essa autonomia linguística e e, e, não se esqueça que apresentar presentear alguém quer se presentear com uma belíssima malheta com uma linda camiseta com frases em italiano vai lá no link que eu vou deixar aqui na descrição e confira veja se tem alguma que você goste ok e te veria na próxima lezione. um beijo alla próxima.